Estamos ao vivo, gratidão, amada Karina, hoje aqui no nosso canal, falando sobre o nosso corpíteo e nós do novo humano. Amados, esta é a nossa amada Karina. A Karina é uma fisioterapeuta incrível, é fisioterapeuta, não é? Sim, fisioterapeuta, exatamente. Eu pensei que eu tinha trocado. <risos> Ela está cuidando do meu corpício, está me trazendo muitas informações, muito conhecimento, muita, ah, muita consciência corporal. Então, Karina, seja bem-vinda aqui no Novo ano. Fala um pouquinho aí para gente. ai ah, é Fico. Obrigada, querida. É um prazer, é uma honra estar aqui com você, com vocês. É, para falar desse nosso santuário, né? que é o corpo humano. É um santuário. Ele é assim... Tudo que você possa pensar, ele tem. Tudo que ele pode te dar, ele te dá. Tudo aquilo que você quer acessar através dele, Sim. você pode. Você pode tudo só que tem alguns momentos que a gente não se conecta com ele, a gente só toca, né? a gente entra numa, no, no piloto automático, a gente só vai conduzindo o nosso corpo a fazer as funções que a gente precisa no nosso dia a dia. É uma verdade em alguns momentos, né? a gente tá, estávamos tão condicionados no passado a, a entrar nesse piloto automático de fazer com que ele só executasse aquilo que era uma necessidade humana nossa. Sem muitas vezes é, prestar atenção na fala dele. O nosso corpo todo dia fala com a gente em diversos momentos, seja através de uma dor e acabar acontecendo isso. Ele todo dia vai te falando assim, olha, tal coisa, vai chegando, vai chegando e você não presta atenção se você não está conectada com essa sua essência, com o conhecimento do seu, seu corpo, ele vai te acessar na dor. Ele vai te dando todo dia subsídios. Um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Aí ele fala assim, bom, ela não acordou, eu todo dia estou falando com ela, todo dia quero transmitir alguma mensagem e ela não consegue me ver. O único, o gatilho é a dor. Na hora que a gente acessa a dor, e muitas vezes, não é o primeiro momento da dor que a gente é acionado. É mais tardio, onde a dor se torna limitante. Aí você fala assim, pá, alguma coisa está tá, errada. Né? Então, esse reconhecimento do nosso corpo físico, o funcionamento dele, é, é a coisa mais maravilhosa. A partir do momento que você todos os dias se conecta com ele. A hora que você acorda, sem aquela loucura de acordar, acorda, se alonga, se espreguiça. O melhor exemplo que a gente tem na nossa vida do despertar do corpo humano são os animais. Os, os gatos, os cachorros, eles estão o tempo inteiro lá, né? se erguendo, se alastrando, deitados... Ele é várias vezes ao dia que eu presto atenção, às vezes no meu cachorro, ele está se alongando o tempo inteiro, né? Então assim, é uma forma que ele, né, no quadrito, dia lá, vai lá, se alonga, não, não, e se tem algum desconforto, automaticamente a gente percebe nos nossos pés, né? O nosso corpo é a mesma coisa. Entretanto, eu acho que tem uma coisa muito positiva, né, Beth? Hoje a gente já está desperta, né? a gente já consegue olhar para a gente de uma forma amorosa, carinhosa, não mais na, em todas aquelas dores do passado. Né? A gente já reconhece aquilo que não é mais contribuição né? para o nosso dia a dia, para a nossa vida, aonde a gente quer chegar e de que forma a gente quer chegar. Né? Ou praticando um exercício físico ou fazendo técnicas de, de yoga, que tem N tipos de yoga, que também é, é super potente. Aquele que vai para a piscina, aquele que vai para a sua caminhada, aquele que vai jogar o futebol, que os meninos e as meninas hoje fazem. Então, assim, é um reconhecimento e um amor né, ao nosso corpo, porque sem ele, sem essa base muito estruturada da nossa saúde cuidando... Você imagina, né? Para a gente compor diariamente a funcionalidade não só dos músculos, articula, né? O que está envolvido a articulação, os ligamentos, os tendões, mas tudo que está acoplado a, a, atrás de toda essa blindagem, que são os nossos órgãos também, né? Então assim, é muita coisa funcionando. E, e uma divindade que criou tudo isso, né, é, é, é uma coisa assim que cada vez mais eu me deparo com o corpo humano, eu celebro diariamente, né, é, a cada movimento que eu faço, a cada desafio que eu me coloco, e ele responde, né, às vezes nem da forma que eu quero, mas ele responde, ele fala assim, ó, oh, você pode melhorar tal coisa, mas eu tô aqui, só cuida um pouquinho melhor de mim que eu vou chegar onde você quer. Então, é incrível, né, Beth? Incrível, é incrível. Nosso corpo é fantástico. É fantástico. Ele é maravilhoso. É isso. E ele foi criado para que nós estivéssemos aqui agora no planeta. Sem este corpo, nós não estaríamos vivendo essa experiência que estamos vivendo aqui. E a Karina veio hoje trazer para a gente a consciência corporal. Que nós estamos falando, aqui no novo humano, da transformação. O que nós precisamos transformar para nos tornarmos um novo humano. E o corpo é parte integrante disso. Porque todos os nossos processos aqui passam pelo corpo. E como ela falou, a gente entra no automático, e o corpo está lá funcionando automaticamente, da forma que ele aprendeu, da melhor forma que ele pode. E a gente está fazendo de conta que não está vendo, que não está percebendo, que não está sentindo. E aí as coisas vão se agravando muitas vezes, até que a gente desperte e olhe esse conglomerado de coisas que formam o nosso corpo. São os nossos sistemas, que são os nossos órgãos, as nossas células, está tudo interligado tão lindo, tão harmonicamente, que, sabe, deixa a gente assim, boquiaberta. Como a Karine é estudiosa do corpo, das reações do corpo, né? Ela sabe Exato. muito melhor que a gente, mas o maior chamado mesmo é consciência. É. E eu, assim, hoje, né, é, cada vez mais olho para as pessoas nas quais fazem contato comigo e, e buscam sempre um alívio para a dor, né. É, ainda estamos passando por um processo daqueles que me procuram apenas para uma prevenção ou uma melhoria da qualidade de vida que já possuem. Então, eu atuo ainda muito com a dor. Dor crônicas que às vezes, assim, eu, eu, né, dentro das minhas pesquisas ou da minha anamnese que eu faço com aquele ser, a pessoa nem sabe, ela não tem um, um, uma memória, uma lembrança de onde é que aquela dor a levou para aquela limitação. Ela só sabe que ela convive com dor e ela precisa buscar uma medida para que ela possa eliminar essa dor e voltar a resgatar a vida que ela tinha antes. Aí eu sempre falo assim, mas será que essa dor não é o elemento principal que não quer que você resgate a vida que você tinha antes? É uma, um, um momento de mudança mesmo? Aquela mudança de chave? Eu não tô nem, Aqui não, não é nem o, o que é certo, o que é errado. É, assim, é uma pergunta que eu faço, mas será que aquilo que você fazia antes é pertinente agora de uma, de uma nova mudança que a gente está, do novo paradigma, a chegada do 5D. Então, eu sempre levo, né? Porque nem todo mundo está desperto, mas eu, no meu papel de fisioterapeuta, desperta de que sou, eu fico introduzindo algumas perguntas pertinentes que não vão também né, levar aquela pessoa a se impactar com uma pergunta, né? Às vezes de um formato que às vezes não está pronto. Mas eu sempre o levo a pensar, mas será que é isso mesmo? Será que aquele padrão antigo é necessário fazer parte da sua vida hoje? E se você acha que é, o que, que vai te contribuir? Então, assim, é, é, é essa a nossa também proposta, da nossa conversa, né? O novo ser humano, não que a gente vai se reconstruir, a gente vai morrer... Não, é o dia a dia a gente entrar numa nova consciência, né? De que o que, nós, o que nós éramos, o que estamos vivenciando, o que nós vamos projetar ali para frente. Quanto é mais tempo que temos de vida hoje, né? Porque eu, assim como a sua família, né, Beth? Você já me falou, os seus familiares são maravilhosos, viveram até cento e poucos anos e conscientes, né? É uma coisa maravilhosa isso. Imagina Sim. chegar nessa plenitude. Assim, a importância, né Karina? De estarmos nos movimentando. Porque o corpo, ele necessita do movimento. Sim. Na vida, tudo é movimento. A energia é puro movimento. E o nosso corpo, que é composto de energia, ele necessita do movimento. A Karina está me acompanhando para eu melhorar a minha qualidade de vida. Gratidão amada. Ela também é fisioterapeuta da, da Marise, da Sandra e de outras tantas pessoas que vêm aqui né, nos presentear com conhecimento. É, mas o que acontece é que eu estava sentindo a necessidade do movimento do meu corpo. Né? Primeiro pela questão... De, de um sedentarismo que veio se desenvolvendo ao longo de alguns anos. Começando quando eu comecei a me deslocar de carro. Aí a gente começa um sedentarismo, né? Porque aquilo que a gente fazia andando, eu andava muito, eu passei a fazer de carro. Né? Então, eu deixei de caminhar. Depois eu parei a academia, ou outras contingências da vida né? quando eu, eu morei em Lisboa, nos dois primeiros anos eu caminhei muito, Lisboa tem muita ladeira né? e eu estava sem carro, morava perto do, do curso, então eu caminhava muito depois comprei carro de novo aí comecei a fazer tudo Isso. de carro, o sedentarismo Isso. mudei de imagem, então fiquei longe do curso precisava me deslocar de carro depois veio a pandemia, né? onde nós ficamos lá pelo menos nós como cinco meses dentro de casa. Então, e o clima lá não é como aqui no Nordeste, né? Ele é mais, tem mais oscilações. Tudo isso faz diferença na nossa movimentação. E aí eu estava falando para Karina, né, que eu sou muito caseira, eu vivo muito em casa. Então o que era que eu estava fazendo, gente? Eu estava fazendo serviço de casa para poder me movimentar, lavar roupa, estender roupa, tirar roupa, guardar roupa, sabe? Varrer casa, para ter uma movimentação, mas chega no um ponto em que o corpo pede mais, porque o corpo começa a não expande. É nesse ponto que eu quero chegar, e se ele expande, ele expande até um determinado ponto. Sim. Por quê? porque porque os sistemas estão é, entupidos então começa a sabe não funcionar a gente não precisa fazer atividades drásticas, a gente não precisa ser corredor profissional a gente não precisa malhar todo dia na academia mas a gente precisa alongar isso e como a Karina falou, a gente precisa se conectar com o corpo. A gente precisa conhecer o nosso corpo para reconhecer os sinais que ele está nos dando. Quem está me acompanhando sabe que eu estou com uma tendinite né, já há uns 10 dias. O meu corpo está me sinalizando. Me sinalizando o quê? Né? Que eu estou utilizando muito de forma inadequada, possivelmente, né, o meu braço muitas horas de computador, muitas horas de internet, né? muito no Instagram, né? porque eu trabalho nas redes. Né? Então, tudo está vendo uma demanda do meu corpo. Exatamente, Beth. E, e, e todo esse seu relato né? de quando você morava em Portugal, na qual você usava o seu corpo para fazer tudo o que você precisava. Você não tinha o carro, né? Então, você já tinha uma demanda energética ali de queima para ir e voltar do seu curso. A temperatura, a temperatura fria, ela é super positiva para a movimentação. Quanto mais frio, mais o nosso corpo tem que entrar numa atividade de, de manter todos os nossos órgãos, o nosso corpo funcionando, aumentando a nossa temperatura. Então, o nosso gasto energético já é maior. Então, assim, já... Olha quantas poucas coisas juntas ao mesmo tempo, né? E isso, o, tudo que você precisava fazer, você fazia a pé, ia para supermercado, mercado, então o seu corpo estava muito ativo. E a pandemia para o mundo, ela trouxe para a maioria das pessoas alguns aspectos positivos e outros um pouco nem tantos, né? Agora, hoje a gente já tem uma vantagem, a pandemia ela acabou, entretanto... Aquela vivência que nós tivemos do Covid, ele ainda faz parte do nosso mundo, só que está controlado por conta das vacinas, outras medidas que foram é, tomadas pelo meio público, pelos médicos e tudo mais. Porém, o nosso corpo ele é o mesmo, o de antes e o depois. Então, ele estava acostumado numa circunstância, ele tava, se sentiu bem e de repente ele vem numa ascendência, de repente ele tem que descer ladeira abaixo. E a zona do conforto, nosso corpo curte, ele gosta também disso, a gente não pode, ele se adapta a tudo, como criança, né nós seres humanos nos adaptamos a todas as circunstâncias, e o corpo ele fala, ele gosta também de um sofá, tudo bem que ele pode até te sinalizar que ele quer ir para tal lugar, que ele quer fazer uma caminhada, ou ele quer limpar um quintal, ele quer fazer uma faxina, ele quer limpar a rua, ele quer fazer um alongamento, ele te sinaliza isso. Só que às custas disso, a gente vai olhando para trás da nossa saúde, ela também vai entrando na mesma descendência. E principalmente com o passar dos anos, nós mulheres não temos tantas é, condições hormonais como nós tínhamos no passado. Após 40 anos, a gente já entra numa questão de a gente vai perdendo um pouco de massa magra. Entramos na menopausa, nossa, esse nível vai lá para o pé. A gente perde bastante testosterona, que é um dos hormônios que nos ajuda muito a manter a nossa musculatura é, produzindo massa. Então, assim, poxa vida, tem tantas coisas né, no nosso corpo que nos leva ao quê? A inabilidade a diminuir as nossas ações, as nossas funções. Então, o movimento, eu gosto sempre de falar, não tem regra se é certo ou errado. Você se movimentando diariamente naquilo que você pode é super positivo. Porém, você levando o seu corpo a ter um condicionamento físico, ele vai dia a dia se adaptando àquelas novas frequências, porque tudo isso é energia, é frequência Sim. que a gente vai acionando. E ele vai tendo uma memória do passado que fala assim, ai, ah, que gostoso, hoje eu suei, hoje a minha frequência cardíaca se elevou, eu cansei, mas me deu um bem-estar, porque a minha parte, o meu sistema hormonal foi trazendo de novo, foi acordando tudo aquilo que estava, dormindo. E aí a gente vai entrando naquele ciclo vicioso positivo, um dia a gente puxa um exercício, um dia a gente puxa o outro. Choveu, eu não vou, vou para a rua, mas eu posso fazer uma caminhadinha simples dentro de casa. Se tem um, dois degraus, eu vou subindo, eu vou descendo. Não tenho nada disso, eu ponho uma música, eu vou dançar, eu vou exercitar. Preciso lavar a roupa, vou estender no varal. Mais exercício do que a gente levantar os nossos braços e descer com o peso daquela roupa. Então, assim, a gente tem N possibilidades diariamente, inúmeras na verdade, né Beth? Isso é uma verdade, são inúmeras que a gente tem. Então cabe a nós querer sair desse estado de conforto. E além disso, eu sempre gosto de associar: qual é a frequência que eu tô no meu dia para que aquela atividade física seja executada com aquele super tesão de fazer? Não é isso? Ai, tem dia que está chuvoso, se eu for olhar para aquele dia chuvoso, pronto, eu já me embriaguei que aquele dia chuvou. Mas não, mas se eu for olhar, o dia chuvoso ele é super positivo, primeiro que para a minha qualidade do ar, para os mananciais, para as plantas, eu falo assim, nossa, que bom que choveu, mas na hora que parar de chover, eu vou pegar uma brecha para fazer alguma coisa, ou eu vou fazer um movimento, ou eu vou para a rua me exercitar. Então, assim, é depende da sua frequência. Quanto mais a gente vibra lá em cima, mais o no, nosso corpo também é um ímã. Ele se gruda nisso, ele vai também com a gente, né? É o que a gente quer depositar, o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente quer fazer, da no... inclusive também proporcionar alegria, né, Beth Porque não é uma delícia fazer exercício? As fotos que você me mandou hoje de manhã na piscina, queria eu estar ali com você, naquela frequência deliciosa. Maravilhoso. É, maravilhoso. é maravilhoso. a gente A gente começa a ter consciência de que tudo que é gerado no nosso corpo afeta diretamente a nossa frequência energética. Então, assim, se eu estou sedentária, se eu estou por conta desse sedentarismo, comodada, triste, né? vai dando uma apatia. Né? O inverno, quando a gente fica muito tempo embaixo das cobertas, isso né? dando a gente uma apatia. Não é à toa que no verão as pessoas são mais efusivas. Né? Isso faz com que os nossos hormônios do prazer fiquem adormecidos. Quando os nossos hormônios do prazer estão adormecidos a gente não vibra numa frequência tão alta. A nossa frequência baixa. Então, toda vez que a gente está triste, deprimido, angustiado, com medo, esses hormônios... É, é, é uma troca, né? Os hormônios baixam e levam a gente para esses estados. A gente entra nesses estados e baixa os nossos hormônios. Né? E com isso, todas as células, todos os nossos, os nossos sistemas respondem a esse movimento energético. Quando, ao contrário, a gente começa a movimentação, a gente estimula os hormônios do prazer. Quando a gente estimula os hormônios do prazer, a gente fica o quê? Feliz. A gente fica alegre. A gente vai para estados de paz, de harmonia. A gente quer abraçar o mundo. A gente quer beijar todo mundo. Para onde vai a nossa frequência? a nossa frequência se eleva exponencialmente. Isso. E se você faz uma atividade física, que lhe dá prazer, que você gosta ainda mais. Porque se você fizer aquilo que você não gosta, você está ativando seus hormônios. Mas se você fizer ainda com prazer, aí lembra que você vai ser feliz. Isso. Isso. Exatamente, Beth. E é, e é isso, né? Que é a, é a projeção do novo ser humano. Né? Com qual frequência eu escolho estar no meu dia a dia? O que, que eu escolho? Entrar para o lado da melancolia, eu vou para o lado da alegria. Eu quero só olhar o que não está tão bom, né? porque existem coisas que às vezes não são tão boas mas Sim. o que, que eu posso transformar em todas essas coisas que não são tão boas através da movimentação do meu corpo, né? Então, assim, é fantástico. Eu, eu, te, eu tenho aprendido tanto, sabe, Beth? É, com todas essas oportunidades que a gente teve através do nosso despertar, é, é incrível. É, é, é, parece que eu saí da tumba, sabe? Sai da tumba. É uma coisa, assim, louca. É, é, louca. é uma coisa linda, e, e, e associar, primeiro assim, o meu despertar. Segundo, cada vez mais trazer a minha profissão, a minha habilidade, e tirar aquela pessoa que ainda está ainda na sonolência e trazê-la para esse local, e ela mesma Beth, ela se autocura. A gente pode trazer os elementos da, da ciência, da profissão que eu tenho, mas é a vibração dela que faz essa cura, eu sou apenas um canal que levo aquela oportunidade, mas hora que ela, hora que ela despertou que ela é capaz de fazer essa movimentação energética, aumentar sua vibração, sair da baixa frequência do medo, da dor, do trauma, da impotência, eu não posso, eu não consigo, não mereço, eu mereço acordar todo dia com dor, Hora que ela vê que isso é, realmente é tudo limitante e que ela fala assim: hoje eu posso, não, às vezes eu não consigo tudo, mas amanhã eu vou fazer um pouco mais. Então, isso vai aquela rosa, ela vai desabrochando. Hora que ela abre na sua plenitude, Pet, eu entro em êxtase, a hora que eu vejo as minhas meninas ou os meninos que eu trato felizes e eu falo assim: eu só fui um canal, foram eles que fizeram isso, então assim, é um prazer, eu sinto tanta alegria em, em poder proporcionar isso a essas pessoas, devolvê-la a, a, a sua atividade, às vezes não naquele padrão do passado e essa descoberta, quem faz é ela no Sim. meio desse processo todo, a gente junto, misturado, às vezes até entra um palpite, mas eu falo assim, ó, isso é um palpite, não leva isso ao pé da letra, é uma sugestão mas, assim, é muito... É, eu cada vez estou mais encantada com a minha a profissão, a minha habilidade, sabe? Eu fico muito feliz pela essa oportunidade de eu ter também acordado e ter, no, na semana passada, entrado nessa vibração total da 5D, que está demais, né? Quem se aguenta? Meu Deus do céu! Você pode Você é uma das maiores contribuições de canalizações e de trazer essa verdade, né? de uma conexão, de uma outra esfera. Sim. Beth. só duvida quem quer duvidar, porque está aí disponível para todo mundo, todas as câmeras de regeneração, as curas que a gente proporciona. É, é, é maravilhoso, é maravilhoso. É grandioso todo esse processo. E o mais lindo de tudo é que nós fazemos parte desse processo. Sim. E que nós estamos aprendendo a fazer escolhas. E a Karina está aqui dizendo para a gente que ela é uma agente de transformação, que ela é uma trabalhadora da luz e que ela traz consciência para as pessoas. Isso, gente, é um exemplo para que vocês vejam que o trabalhador da luz, aquele que está desperto, não é quem está à frente de rede social nem quem está canalizando a gente pode ser o um agente de mudança, o um trabalhador da luz, aonde quer que estejamos. Você pode trabalhar com números, você pode trabalhar com referencial ali onde você está, com as pessoas que você convive todos os dias com seu exemplo, com a sua transformação. Ou mais diretamente, como ela consegue fazer? Atuando né? com o corpo, fazendo as pessoas se movimentarem, reconhecerem os seus corpos, reconhecerem a sua frequência energética. Como que você está vibrando? Né? Como é que está a sua frequência hoje? Você está alegre? Se você está alegre, sua frequência está alta. É uma das frequências mais altas, é a alegria, gente. A tristeza é uma das mais baixas. Então, assim... Sabe qual é a frequência mais baixa de todas? É a vergonha. Isso. E quantas Isso. vezes a gente deixa de se movimentar Isso. por vergonha? Isso. Você deve ter vários exemplos, né? Sim. E, e é muito... Beth, uma coisa muito linda, porque essa noite eu estava eu num, num, num loop muito grande de não dormir bem. Acho que por... Todo... Né? Toda essa movimentação energética que a gente estava vivendo, cada um né? é, acessando de uma forma. E, e aí, essa noite, eu assim, literalmente, fazia muito tempo que eu não apagava. E numa dada hora, eu acordei, mas eu acordei não no meu corpo físico, no meu corpo espiritual. E teve uma, eu acho que foi uma live sua, Beth. Você lembra que você trouxe uma escala de emoções com as suas frequências vibratórias? Foi. Isso. E me veio essa imagem... Foi lá no The Voice. Que... Ah, foi no The Voice, exatamente. Foi essa aula no The Voice. Menino The Voice, acho que foi a única aula que eu assisti, foi a sua, porque o resto eu não tive tempo ainda de ver. Mas olha só que lindo, foi isso. Olha as conexões, né? Foi essa aula, então, no The Voice, que você levou aquela escala né de emoções, de frequência vibratória, e é isso mesmo que você falou, a vergonha. Sabe por quê, Beth? A gente está tão acostumado, estávamos, estávamos tão acostumados com padrões das caixas, das crendices, da sociedade, que a gente só pode ir para uma atividade física se a gente está bem, no sentido corporal. Então, assim, peraí, não faz sentido. Então, aí a vergonha se instala, porque se eu vou para uma academia, eu tenho que estar tá malhada. Eu tenho que estar tá lá com a minha blusinha curtinha que eu tenho que mostrar meu abdômen sarado. Eu não hum. posso chegar numa academia com uma camisetona que eu vou me esconder. Então, a vergonha é essa, é, é, o, é o baixo, é a, a, maior, a, a maior baixa vibração que nos leva a cada vez mais nos afundarmos. Isso. Estilo o avestruz, né? Que ele se intoca dentro Isso. da terra e ele não sai, né? Que vergonha é essa? Quem diz que você tem que ter vergonha de você? Quem te colocou essa caixa? Que isso é um fator ou ele se tornou esse fator limitante para você não cuidar do seu corpo, da sua saúde? Porque quando eu falo de movimento, quando eu falo de exercício, claro que eu tenho os meus alunos que hoje em buscam outros adereços que eles querem. Tá tudo bem, cada um busca e faz a sua vida o que quer mas eles também já tiveram nesse local onde estavam um pouco acima do peso, onde não estavam em acordo, eles estavam em desalinhamento energético, né? mente, alma, coração e físico. Então, como que você trata essa pessoa? É qu são quatro etapas tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, você precisa se acalmar, né? no meu caso, eu preciso olhar para aquela pessoa e falar assim, peraí, vamos pôr uma coisa de cada vez na sua ordem, e daqui a pouco a gente põe os quatro juntos. E a gente faz esse trabalho que vai ser leve, vamos trazer leveza, vamos trazer amor, vamos trazer calma, vamos nos reconhecer, vamos todo dia falar assim, gratidão que eu tenho todos os meus membros sadios. Eu acordo, eu toco meus pés no chão, eu tenho meus pés, as minhas pernas estão aqui, eu consigo pegar meu copo de água... Eu tenho tudo disponível para eu realizar o que eu quero. Então, já que eu tenho todos esses elementos para realizar o que eu quero, a minha gratidão maior é a minha saúde. Então, eu promovo o exercício, o meu movimento, em prol da minha saúde. O que está ao redor, que são N possibilidades, eu faço como eu quero. É um bailar. Eu faço Isso. da forma que eu quero, da forma que eu posso. Mas desconstruindo, desprogramando a vergonha, o medo. Isso daí é o que literalmente lasca qualquer etapa de avanço no nosso degrau diário de evolução, a vergonha. Vergonha Sim. do quê? Se eu baixar minha carça aqui para você agora, você vai ver a quantidade de celulite que eu tenho. E está tudo certo. Eu faço meia maratona com elas. Eu me exercício todos os dias com elas. E quando eu estou nessas provas mais desafiantes, eu agradeço tanto. É uma verdade minha. Eu agradeço tanto por elas estarem comigo. É uma relação de uma gratidão. Eu falo assim: que bom que vocês estão comigo, porque às vezes se elas não estivessem, eu não estaria onde eu tô hoje, fazendo essas provas, me desafiando, fazendo os meus exercícios. De repente, eu também seria uma modelo que eu vou lá, faço 10, nem nada contra as modelos, mas assim, eu não estaria todos os dias em busca do quê? Da minha saúde. E aí depois eu vou transformar aquilo que eu quero. Se eu quero ser uma gostosona, uma bunda dura, um abdômen trincado, é um outro movimento. Mas o inicial, eu preciso estar saudável, eu preciso cuidar da minha família, eu quero viver muitos anos, eu quero ver minha filha crescer, então, assim, tem tantas etapas que sem saúde, Beth, a gente não vai muito além. Ou se a gente vai, nós vamos dependentes de uma série de outros profissionais nos dando as mãos, que também nós somos gratos quem está ao nosso redor fazendo isso, mas é lascado. Por que não mudar agora? né? É Sim. isso. É, aí você veja, né? quando a gente entra no espaço da vergonha, a gente se acha incapaz ou insuficiente. Aí a Karina abordou a questão da roupa na academia e tal. Eu sei quantas vezes a gente não começa porque a gente acha que a gente está doido, que não sabe fazer aquele exercício e que o outro está fazendo e a gente não está fazendo. é que Quando a gente começa uma aula de dança, a gente não faz os primeiros passos, a gente vai ter que aprender os primeiros passos. E eles vão ser devagar e você vai errar milhões de vezes Até você poder fazer tudo certinho Isso. Isso. Em algum momento você vai ter que estirar o braço E alguém vai corrigir a sua postura Isso. Isso. Mas é para você aprender E é para o seu músculo Começar a entender né, Um novo processo de movimentação e de mudança porque quando os músculos estão parados e atrofiados, existe é, uma série de substâncias que ficam ali estagnadas. Quando a gente começa a movimentação, todas essas substâncias elas se movimentam no nosso corpo. E aquelas substâncias que não... São, né? contribuiçadas. As nossas células, elas se reformulam, elas passam a respirar de forma diferente. Isso. As nossas moléculas, elas vibram de forma diferente. Isso. Então, quando a gente está aqui falando de corpo físico, a gente está falando do corpo do novo humano. Aquele que está passando por um processo de mudança e de transformação intenso de dentro para fora onde o seu corpo tudo que compõe o seu corpo faz parte disso Exato. inclusive a ativação do seu DNA Exato. Então, os códigos de luz a memória que está aqui com a gente a nossa memória cósmica a nossa memória estelar tudo isso é ativado em conjunto nós somos integrais, nós não somos fracionados. Então, assim, há uma beleza imensa por trás de tudo isso. E que a gente precisa olhar para essa beleza. A beleza do nosso ser integral. As nossas conexões, né? a gente precisa... É, estar num estado de paz, de harmonia de presença para nos conectarmos mais facilmente com o nosso eu superior. Então, a gente precisa ter estados de alegria, de contemplação, de felicidade, de harmonização interna. E a atividade física, o bem-estar, nos leva para esses estados que nos leva para um estado ampliado de consciência. Sim, sim. E, e, e você me falando, você falando, né, Beth? Eu estou aqui processando uma série de coisas. Que todas as vezes, né, que você faz os seus portais e, e você tem ali as suas canalizações que a gente se entrega, né, para a gente entrar em todas as câmeras. Imagina é, todo Carga que a gente demanda de limpeza, de reativação, reprogramação, e tudo isso em benefício, pra gente. Nossa, ó, olha que contribuição, que presente que a gente recebe todos os dias, né? Além da nossa participação, eu, eu só posso fazer exercício por mim, eu não posso fazer por você, né? Isso. Mas os... Os seres, eles fazem por nós, por todos nós, né? Aqueles que estão despertos e aqueles que também não estão. Não tem... Tá todo mundo no, junto, né? Isso que é lindo, né? Não tem... Ninguém é mais ou menos. Tá todo mundo junto. Então, olha que contribuição que nós temos. Os presentes que a gente recebe de limpeza, de cura, da gente poder ter mais qualidade de vida, ter uma saúde plena... Da gente ter a possibilidade de ter uma vida, não sei quantos anos cada um tem, né? Os seus acordos, né? Quanto mais tempo a gente fica aqui ou não, outro lado do véu. Mas trazer, já que a gente tem to, todas essas ferramentas, né? Tão claras hoje, fala disso há 50 anos atrás, é, é difícil para algumas pessoas, né? Essa movimentação ela é muito clara, muito. Está aqui, disponível, quanto tempo faz, Baete? Desde 2012, quando o Brian, né trouxe a sua é, manifestação, a sua consciência... Contribuição, né? O ajuste à malha magnética. Olha isso, né? E pensar em eu, Karina, que hoje eu tenho quase 25 anos de formada, pensar que eu só acordei há dois anos atrás... Mas nesses dois anos eu tenho feito tanta coisa que tem me dado tanta alegria, eu tenho tido tanta satisfação em estar com todos aqueles que entram no meu campo e eu posso ser contribuição, é uma alegria muito grande, porque eu também tenho todos os dias um mantra, sabe, Beth? Eu falo assim, chegue para mim aquilo que eu vou ser contribuição. Aqueles que eu me conecto naquela energia, naquela esfera, se eu sou conectão, manda, venham, venham para tudo para. Porque às vezes chegam pessoas para você que você não pode fazer um milagre. E, aí as pessoas... e isso que é um ponto bem interessante também. Eu já tive situações que chegaram pessoas, através de indicações, queriam buscar a cura. Eu não curo ninguém, né? Eu tenho ferramentas e subsídios que eu trato, sim. Eu promovo, sim, mas eu não sou Deus. Eu sou um Deus em ação para mim mesma, mas para aquela pessoa não, porque o Deus em ação está dentro dela, né? E trabalhar com o corpo tem muito essa relação, né? O que cada um tem que passar, o que cada um tem que viver, cada um tem que acessar memórias daqui, de lá, colar. Então, todos os dias eu falo isso. Aquelas pessoas que realmente é você contribuição que cheguem para mim e que eu faça essa transformação. E que seja também um aprendizado, de uma certa forma, para mim. Então, assim, Beth, eu estou em êxtase. Eu estou muito feliz, cada vez mais... Aos projetos que eu tenho participado. É uma alegria, sabe? É muito, realmente prazeroso né? ser uma canalizadora com as minhas mãos, tocando, ajustando... Fazendo, acontecendo. Então, assim como você, é uma outra conexão, é da fala, né? Aí é, é, é, é, é, é, é os seus. Ziriguidum é com você, eu sou de um, um outro Ziriguidum, é, eu não entendo muito bem. E tá tudo eu... certo. Eu, eu li um livro uma vez, no clube do livro mesmo, acho que foi logo o primeiro livro que a gente leu, é, Círculo Sagrado da Luz. E ele tinha uma fala muito interessante. Ele dizia assim, o carro, ele precisa do motorista e do mecânico. Se ele tiver só o um mecânico, de que adianta, se ninguém vai dirigir? Mas, se ele tiver só o um motorista, na hora que ele tiver qualquer defeito, ele vai ficar parado, porque não tem quem conserte. Então, gente, o planeta precisa de todos nós. Todo mundo, todo mundo. Todos somos importantes... Aonde estamos, nós estamos todos aqui por algum motivo, por alguma razão, exercendo o nosso papel. Isso. Então, Isso. assim, não tem quem é mais, não tem quem é menos. No, no exemplo que eu dei, quem é mais, o motorista ou o mecânico? Não. não. Todo, mundo Todo mundo igual. Todo mundo precisa de todos nós. Isso. Até para as experiências todas que estão aí, a gente precisa. Ontem a gente estava falando lá na sessão da questão da vítima e do alvoz, né? Aonde todos vieram experienciar. Sim. Eu vim experimentar ser vítima, mas para experimentar ser vítima, tinha que ter alguém que viesse experimentar ser alvoz. Isso, exato. Então, assim, aquela pessoa ali é meu parceiro nessa experiência. Isso. É uma parceria. Então, seria... por que, que a gente né, ainda está sem... sem essa movimentação que acontece? Estamos experimentando, experienciando. Ninguém é melhor, ninguém é pior, ninguém é vítima, ninguém é o voz. Todos estão aqui cumprindo o seu papel. E todo mundo concordou de cocriar criar aquela realidade junto. Isso. Porque a gente co-cria. Agora, a gente pode mudar a nossa realidade fazendo novas escolhas. Isso. Não é porque você combinou alguma coisa que você vai ficar ali parado naquela combinação. Você pode romper qualquer laço a qualquer momento. O rompimento Isso. de laços é unilateral. É unilateral. Inclusive casamentos. Uf. Contratos, acordos, casamentos, pactos, tudo é unilateral. Quando a gente tem essa consciência, a gente não precisa esperar que o outro esteja de acordo. A gente sai e faz uma escolha diferente. E faz viver uma nova experiência. E o convite que está aqui para a gente hoje é a experiência do novo. Da nova energia que está aí, que é infinitamente expansiva. Nunca tivemos tanto como agora. As possibilidades nunca foram tão grandes. Isso. Então, abre os braços. Isso. Corre. Isso. E voa. Isso, isso. Vou Exatamente. Tem uma pergunta para você, Karina? Pode ser? Claro. Então, amados, alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre essa nossa questão do corpo e do novo humano? Aproveita a nossa fisioterapeuta aqui, com a bagagem toda que ela tem. Sabe, Karina, as pessoas que estão comigo são pessoas, uma grande parte, 50 a mais que é maravilhoso. Eu sou 50 também, né? Então, todo grupo. Você ainda está no 50. Né? Eu sou 50. Porque eu já estou 60 a mais, então, está uhum. tudo certo. Está tudo né? certo. Então, assim, quando eu falo das minhas experiências, essas pessoas que também têm é, um 50 a mais, têm uma bagagem de vida né? que não é mais uma criança de 18 anos, né? Nem de 25 anos, nem aquela pessoa que está começando com o primeiro filho, isso. nem com o primeiro casamento, né? Uhum, uhum. Ah, acabou de se formar. Então, são pessoas que têm uma bagagem de vida, têm uma experiência de vida, têm história para contar. Muita. E, e, ao mesmo tempo que isso é muito gratificante, isso também faz com que as pessoas precisem soltar mais coisas porque já viveram muito mais. Sim. E, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa maravilhosa. Nós somos criadores potentíssimos. Nós somos maravilhosos. A gente cria coisas, experiências absurdas e fantásticas na nossa vida. E aí a gente pode olhar para a nossa vida e diz assim, poxa, se eu criei isso, não é tanta dificuldade, e fui eu que criei, eu posso também criar tanta isso. felicidade. Isso. Exata é. Porque não, exatamente. É, conhece o criador maravilhoso que é, ah, lá atrás eu criei um casamento fracassado, um casamento difícil. Criou, não foi, não Opa. Ralou, com meu pouco de água amassou. Você é um bom criador. Isso. Um maravilhoso criador, você só não tem consciência. Isso, exato. Criar o que você quer. Isso. É, é, é lindo, né, Beth? Porque assim, a primeir, o primeiro momento que a gente tem contato com esse nosso poder de criação, eu, quando, a primeira vez, eu não tinha muita noção. Eu falava assim: peraí... aí. O que, que é isso que estão me dizendo? Aí eu comecei a ter a história da consciência. Eu comecei a prestar atenção o que é que eu emanava no meu alinhamento. Mente, corpo, coração e alma. Eu falava assim, não, peraí. Eu pensei numa coisa e de repente, alguns movimentos, de repente, aquilo que eu tinha pensado, criado, se concretizou. E aí eu comecei a observar. Acho que um dos movimentos que a gente precisa fazer bastante na nossa vida é a nossa própria observação. Né? A gente sai desse eixo, se observa... É o principal. É o principal. Para a gente ter a noção de tudo isso que a gente está criando, cocriando, fazendo o tempo todo, né? a gente isso. se observar. Então, é, é, é, olha, Beth, sinceramente, é, é uma coisa assim que todos os dias eu tenho aprendido. Né? Esses movimentos... Esses novos fluxos energéticos, as novas consciências, né? Que são infinitas, né? Só. Você é, então, imagina, você é criadora... No... O que, que você é, né? Multiplicadora de criações, porque é incrível o trabalho que você faz, o que você nos traz de contribuição, né, de informações é, reais, né? E, e traz alento né, para o nosso coração, porque tem, e, em alguns momentos do nosso dia, a gente escorrega também, a gente não é eu, pelo menos, eu escorrego algumas vezes. Todo mundo está assim. Ó. Isso, isso, né? tem esse sobe, desce, vai e volta. Só que em todas as circunstâncias que a gente está envolvida, seja nas nossas questões matrimoniais que você falou, das nossas experiências relacionamento com a família do marido ou a minha própria família, dos amigos da, da escola que tem, né? As crianças que estão na escola, na própria sociedade ou no bairro que você mora, que às vezes tem uma questão ai ah, é porque a quebrou tal coisa no, no condomínio. Tem isso então, então, são tantas relações, né? Que a gente faz e muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão acordadas da forma que eles lidam com aqueles mínimos problemas, né? É tão sutil a resolução, mas o molde antigo ainda nos leva a espanar. Aí você fala assim, nossa, mas eu estressei. Chega em casa, uma dor que se acentua, um desconforto que se acentua. Porque É a nossa vibração, né? E volta ao resumo. Tudo é uma frequência vibracional também. Não estou deixando de dizer que às vezes existem patologias que foram adquiridas no passado por uma má postura, um excesso de trabalho, circunstâncias que nós passamos. Né? Isso existe no corpo humano, mas tem outras que elas persistem por conta mesmo do padrão que a gente está vibrando hoje. Né? Então, dá para tratar tudo isso? Claro que dá para tratar tudo isso. Existem ferramentas e se a gente não cura, a gente ameniza, a gente traz maiores qualidades de, de maior qualidade de vida, né? a gente traz elementos que vão no dia a dia trazendo o quê? Paz, né? Eu saio daquela zona do estresse, eu vou reduzindo esse meu hormônio, vou reduzindo cortisol, adrenalina, eu vou começando a fazer exercício, eu vou produzindo endorfina que é a felicidade, eu vou melhorando a produção de serotonina, que eu durmo melhor, então tudo isso vai florescendo, é aquela história da rosa, ela estava fechada, ela vai se abrindo, né? mas tudo isso quando a gente tem consciência, e aqueles que não estão conscientes, a gente vai dando a mão, vamos trazendo, vamos puxando, vamos falando, vamos colocando uma live, vamos dando um vídeo, a gente bate um papo, né? Tem muita Isso. forma hoje. Nosso grupo está muito grande, né, Beth? Então a gente pode uns ajudar os outros e, e expandir, como a gente sempre faz nas nossas meditações. A gente começa com, com a gente, expande para dentro da nossa casa, expande para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país, e aí a gente vai só ampliando as nossas conexões né? e trazendo essas maravilhas. Né? Isso. Aí. Obra Arte, arquiteto de construção, falou, como podemos manter sempre em uma elevação alta no meio que vivemos? Não precisamos nem... Se, se a gente for pensar no nosso ponto de vista né, é, de frequência, é, de amor, acabou. É isso, se eu emano amor... Claro, no nosso dia a dia que a gente está inserida do trabalho, o que a gente mais recebe são frequências de estresse, né? Porque às vezes é um desperto no meio de muitos. Então, a gente tem que manter a nossa energia do quê? Do amor e da paz. Você escolhe naquele dia se é esponja ou filtro, né? você escolhe ser a doadora, às vezes a gente não sabe num determinado momento como agir, como que eu me torno essa pessoa um pouco com uma frequência mais elevada de tudo que eu estou ao meu redor, eu não pegar para mim, eu não pego a bagagem de ninguém, eu não quero pegar a sua sacola, mas eu posso contribuir que naquele dia, naquele momento, a sacola que você carrega, está carregando, ela parece que, opa, está um pouco mais leve. Então, o que, que eu faço? Eu me blindo apenas de amor. O que eu quero para mim, eu dou para o outro, né? Se eu quero amor para mim, eu dou para você. Se eu emano assim, nossa, que aquela pessoa, tudo bem que ela tá nervosa, mas eu vou que ela se acalme. Eu não entro no mesmo padrão vibratório daquela loucura, né? E isso é um exercício, né, Beth É É um exercício. É um é todo exercitando. Ninguém se mantém numa frequência aqui nessa terceira dimensão. Estável todo o tempo. Tá? Agora, o processo é interno. E a escolha é pessoal. Então, assim, o mundo pode estar acabando lá fora. Se você escolher estar em paz, você estará em paz. O que não significa que quando você veja alguma coisa, pode pode retomar. Se acontecer um incidente, né, por exemplo, você bateu o carro, você pode né, se exaltar, você pode sair da sua frequência. Sim. Então, assim, ok, saiu, voltou. Toda. Cada vez que a gente volta, fica mais fácil, Isso. cada vez mais rápido. Isso. Então, o grande, a grande questão é sem culpa, sem julgamento. Isso. Exato. Exato. Se carregou na caixa de banana, meu filho. Ok, você é humano, você está aqui na terceira dimensão. O quanto você já foi lá na frequência da paz, da alegria, da harmonia, né, da, da, da alegria de tudo? Né, que é a frequência alta. Se você já foi lá, você conhece o caminho. Exato. Então, assim, Exatamente. escorregou, ok. Fui lá, fiz essa experiência de novo. Está bom. Isso. Volta. Bom. Se você entrar na culpa, se você for para o julgamento, você não volta. Você fica preso ali, remoendo, remoendo, remoendo, remoendo. Aí sua mente entra no, no processo né, de mil conjecturas por exemplo, esse, esse é um exemplo clássico. Trabalho, o chefe disse, quero falar com você amanhã, você vai para casa. Acabou. Errou. Porque, no mínimo, você está achando que você vai ser despedido no, no dia seguinte. Exato. E aí você vai pensar todas as formas, o que foi que você fez, quando foi que você fez. Se você chegar à conclusão que você não fez nada, alguém falou alguma coisa... E aí, você tem todas as justificativas para argumentar com o seu chefe no dia seguinte, de acordo com o que você acha que ele vai falar para você. É, é. Aí quando chega no dia seguinte, o seu chefe lhe dá os parabéns pelo maravilhoso relatório que você entregou. Você passou uma noite de cão, não dormiu. <risos> Perdeu não sei quanto tempo de energia, isso. né? Para simplesmente nada. É. Não, Beth, é, é, é, é verdadeiro isso, né? E, e você falando, eu também fiquei aqui me processando, né? Que é a situação também mais desafiadora que às vezes. É... O ambiente de trabalho, eu acho que assim, é um dos maiores que a gente tem, né? Quando a gente está inserido dentro de multinacionais ou um grupo grande de, de pessoas cada um de uma cultura de uma vivência cada um com as suas histórias com todos os seus perrengues positivos né ou negativos é, é muita coisa junto ao mesmo tempo mas uma outra situação que é muito fácil eu e eu, e eu falo isso por mim de experiência própria é, eu ver o quanto eu tô um pouco melhor é no trânsito né pelo amor de Deus. O trânsito assim, é algo que todos os dias te coloca num desafio de você sentir que assim, não, deixa o cara buzinar, deixa ele gritar com você, deixa ele esbravejar. Porque às vezes você não está fazendo nada, mas o cara está tão cheio de problema, ou ele está com coisas, questões que ele nem ele sabe muito bem, ele te azucrina. É, ou às vezes ele te coloca em situação de risco para você mesma se desviar da onde que é que você está. Então assim essas questões é, é, são muito importantes. Então assim o ponto de vista é isso que você acabou de falar. Sem medo, sem julgamento, sem crítica, sem culpa. E vamos, vamos. É, como já é a, é a velha, o velho mantra, né? Orar e vigiar o tempo todo também, né, Beth? Isso daí é bem. Esse sim é o que a gente tem que tentar no nosso dia a dia manter em altíssima elevação, né? Orar e vigiar. Porque é fácil a gente cair, o né? De... é justamente o observador. Isso, exato. O, obje... o observador Isso. sem julgamento, Sim. só observando. A assim, ciência já comprovou, né? Que quando a gente observa, a onda se torna partícula. É o observador que define Isso. o que vai acontecer. E é assim que a gente cria. Isso. Infinitas possibilidades, todas disponíveis. Na hora que você olha para aquela única, você traz para a sua realidade. Isso. É assim que a gente cria. É lindo, né? Aonde você está colocando a sua energia. Aí é que está o seu foco. Exato. Se você está colocando essa energia no que você não quer, é mais do que você vai ter. Se você está colocando a sua energia nas novas escolhas, no que você quer de diferente para sua vida, é isso que você está trazendo para a sua realidade. Isso. isso. Exatamente. E com tudo isso, o seu corpo, a sua frequência se eleva, suas células vibram, né? Você faz outras conexões, você vai fazendo uma transformação no seu DNA. E você vai sentindo paz, né? Você vai sentindo amor, alegria. Você vai entrando numa outra hum. conexão, né? Você se conecta numa outra esfera. Você vai vendo que, assim, nossa, se é tão sequer, simples, né? Isso. Se o coração está em paz, a gente resolve tudo. Exato. Sem Exato. conflito. Uhum. Sem conflito. É isso mesmo, Beth. Que lindo, né? Tão bom a gente conseguir, né? Hoje olhar para tudo isso, né? E há tão pouco tempo atrás, né? Fazer esse reconhecimento. Né, de personagens que nós vivemos, né? Nossa. E que hoje a gente pode fazer uma escolha diferente. Né? Com certeza. Amada, a gente já está com uma hora de live. Uma hora, é, exatamente. É. E você tem. Não, você tem outra daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho. Não, eu vim de uma. Eu sei que você já está indo para outra. outra. Não, agora não vou para outra, não. Ah, é a Kiara que acho que entra agora. É, é muita é uma é uma turma linda, né? É a Kiara deve entrar, então, às 20. É, deve estar entrando. É, então. agora. Exatamente. Então, amada, minha gratidão. Eu que agradeço, Beth. O Instagram da Karina está na descrição da live, tá? Vocês podem entrar em contato com ela. Sim. Você atende online também, né, amada? Atendo, atendo sim. Porque a minha ela atende, né? Mas não sei se é a todo mundo <risos> ou se eu sou especial. Então, é, ó, tem várias especiais e tem múltiplas especiais. A Sandrinha também eu atendo online. Imagina, ela está em Portugal, né, Sandrinha? Em Portugal. É a Tati que está nos Estados Unidos, mas a gente pode sim, sempre, sempre, claro. Presencial é presencial para tudo nessa sim. vida, né? Mas o online ele também foi a ferramenta que chegou, né, querida? Após é, a pandemia, né? E a gente teve que usar isso e perfeito, né? É Maravilhosa. Obrigada, Beth, pela essa oportunidade. Possibilidade. Gratidão imensa, amor a todos, Gratidão a todos vocês que estão aqui conosco.